Nesse vídeo a gente vai falar sobre a história que a gente vai ver na série Os Anéis de Poder Que é a nova série ambientada no universo de Senhor dos Anéis E eu queria lembrar vocês que esse aqui é o nosso segundo vídeo eu Recomendo também vocês assistirem o nosso primeiro Que fala ali tudo que a gente sabe sobre a série Senhor dos Anéis e Anéis de Poder E é bom avisar também que esse nosso vídeo aqui é baseado nos livros do Tolkien, O Silmarilho Os apêndices do Senhor dos Anéis e o livro Contos Inacabados Então vai ter spoiler desses livros aqui, já fica o aviso, né? E pra gente conseguir compreender bem direitinho toda a história que vai se passar aqui na série a gente vai voltar um pouquinho aqui Na criação de Arda, que seria o planeta Aqui na visão do Tolkien. É, ele descreveu Aqui a criação do universo pelo Eru Ou Ilúvatar, né, que seria um ser Supremo, o criador de todas as coisas Os primeiros seres foram gerados Pelo próprio pensamento do Ilúvatar Como se fossem anjos, e são chamados de Ainur E eles compuseram a Nulinda Lei Que é a música dos Ainur na criação da Terra-média É, cada Ainur foi criado de uma Parte da mente do Ilúvatar, né, e cada um Só sabia uma parte da música Até o momento em que foi proposto ali que eles Tocassem juntos essa música Só que um deles destoava no canto E esse era o Melkor, o Ainur ali de maior poder E ao tentar criar a própria música né, Ele acabou criando uma desarmonia Aí o Ilúvatar, ele fez o Melkor parar E quando ele parou, a música cessou E os outros Ainur tiveram ali A visão de Arda, ali, da Terra E dos primeiros filhos de Ilúvatar, que são os elfos E isso se tornou realidade Bom, os Ainur que decidiram entrar nesse mundo Recém-criado, ficaram conhecidos como Valar E eles começaram a trabalhar na construção De Arda, tirando ela ali da escuridão e em determinado momento eles criaram Duas árvores, Laurelin e Teuperion, que eram as duas fontes de luz Do mundo, e assim a terra dos Valar Conhecida como Valinor, ficou com luz Mas essa área mesmo, ela ficava Além do mar, ali a oeste da Terra-média E a Terra-média mesmo ainda ficava escura Só com a luz das estrelas E aí em Valinor, o Elfor, o Fëanor O maior artífice que já existiu Ele criou três joias, né, a Silmarille E colocou nelas o brilho dessas duas Árvores, Laurelin e Teuperion. Só que essas joias, elas eram desejadas pelo o Melkor, que roubou elas depois de destruir as árvores. E logo em seguida ele fugiu para a Terra-média e se escondeu na fortaleza que ele construiu. E aqui o Fëanor que tinha forjado as três joias, lidera uma grande parte dos elfos rumo à Terra-média, abandonando o reino abençoado de Valinor, rumo a uma guerra ali pela retomada da Cimarillie, que agora era o último resquício de luz divina criada pelos Valar. Oh, e essa guerra dos elfos contra o Melkor, que agora passava a ser chamado também de Morgoth, ela foi longa, né? E é bom dizer aqui que nesse momento os elfos também já passaram a Contar com a ajuda dos humanos que já tinham nascido nesse momento na Terra-média. A guerra foi encerrada depois dos elfos conseguirem recuperar uma das joias do Morgoth. É o Erendil, que era um meio elfo, né, ou seja, a mãe era elfa e o pai era humano, levou a Silmaril de barco até Valinor e implorou pela ajuda dos Valar na guerra contra o Morgoth. O ataque dos Valar contra as hordas do Morgoth ficou conhecido ali como Guerra da Ira, quando o Morgoth foi derrotado e exilado no vazio. É, vários tenentes ali do Morgoth, eles foram mortos ou fugiram, e dentre esses, né, mais poderoso era o Sauron, que só não era mais poderoso que o próprio Morgoth, por estar na condição ali de servo do Morgoth. E aí com o fim da guerra, o Sauron foge e desaparece. E a derrota do Morgoth aqui é o evento que marca o final da primeira era de Arda. E é importante a gente comentar aqui que a série né de Poder vai ser focada na segunda era, que começa ali com essa derrota do Morgoth. Bom, e aí um evento importante para a gente entender agora o início da segunda era de Arda, é que os Valar, eles determinaram que os meio-elfos decidissem se a partir de agora eles seriam elfos ou se seriam dos povos dos homens. Né? Os dois filhos do Erendil eram o Elros e o Elrond. O Elrond, ele decidiu ser do povo dos elfos. E sim, é o Elrond que a gente viu ali na história do Senhor dos Anéis, ali, dos filmes. Então ele virou um mestre ali, da sabedoria na Terra-média. Já o irmão dele, o Elros, ele decidiu ser do povo dos homens. Então ele passou a ser mortal como os homens, mas ele recebeu ali dos Valar a benção de ter uma vida muito mais longa do que os humanos. E como recompensa por os homens terem ajudado na luta contra o Morgoth, eles recebem dos Valar uma recompensa, né, que é uma terra para eles morarem longe da Terra-média, que ainda estava cheio de criaturas e perigos. E essa terra era a ilha de Helena, no meio do oceano entre Valinor e a Terra-média, e onde os homens fundaram o reino de Númenor, e tiveram ali o Elros como o primeiro rei. Mas os Valar impuseram algumas regras ali para os humanos que estavam nesse lugar, o que ficou conhecido como a interdição dos Valar. Então, os humanos eles estavam proibidos de navegar rumo ao oeste, na direção de Valinor, e eles não podiam colocar os pés naquele continente. Né? Isso porque o Ilúvatar tinha criado os homens com o dom da mortalidade, então mesmo eles vivendo aqui três vezes mais do que os homens inferiores, não era interessante que eles convivessem nas terras imortais e eventualmente ali acabassem desejando a imortalidade. Ainda assim, muitos elfos foram ali pra Númenor pra compartilhar conhecimento ali com os homens. É, os homens ali, eles tinham a terra prometida aqui em Númenor, eles tinham aliança com os elfos, tinham a benção dos Valar, mas a gente sabe que os homens são os homens, né? e eventualmente eles iam acabar desejando a imortalidade. Os descendentes ali do rei Elros também eram mortais e começaram a lamentar ali a escolha do Elos de virar mortal, já que escondendo ali a linhagem toda daquele povo, ele ia ser mortal também. E aos poucos ali começaram a aparecer homens falando mal dos Valar e da proibição ali de eles irem para Valinor. Enquanto isso, alguns Elfos que decidiram não ir para Valinor, mas ficar na Terra-média, eles fundaram os Portos Cinzentos, onde mora o Círdan, o armador. E o reino de Lindon também, né? Onde se instalaram aqui o Elrond e o Gil-galad. Já a Galadriel, né? Ela esteve ali, de acordo com os escritos do Tolkien, em lugares diferentes durante a Segunda Era. Em Lindon, em Eredion e depois em Lothlórien, onde ela acabou se estabelecendo. Em Eredion, ali, ela teve na área que era governada por um primo dela, que era o Ferreiro Celebrimbor. E depois foi o responsável ali pela Forja dos Três Anéis de Poder dos Elfos, que a gente vai ver mais pra frente aqui nos nossos vídeos. E é nessa época aqui que a gente vai ter a volta do Sauron, só que ele volta disfarçado né, já que ele altera a aparência dele física, né? E ele vira aqui o Anatar, que é o Senhor dos Presentes. E nesse período é que o Sauron vai forjar os Anéis de Poder e depois ali secretamente ele vai forjar um anel para controlar os outros. E a gente vai ver mais ali sobre os Anéis de Poder no nosso próximo vídeo, onde a gente vai detalhar bem essa história. Bom, e além disso, né, o Sauron ele vai acabar indo para Númenor, ainda disfarçado como Anatar, e vai instigar nos homens uma rebelião contra os Valar. Né? Ele inclusive vai fazer parte do conselho de Númenor e vai acabar levando o rei Arpharazon a liderar uma guerra contra os Valar, o que vai causar a queda do reino de Númenor. E é importante ali a gente comentar que alguns homens ali do leste de Númenor colocaram contra essa rebelião ali e eles ficaram conhecidos ali como os fiéis. É Os Valar obviamente aqui não aceitaram essa rebelião e eles afundaram a ilha de Númenor né, só deixando viver aqueles homens fiéis que depois, né, sob a liderança do Isildur, vieram afundar os reinos de Arnor e Gondor na Terra-média. E esses inclusive são os ancestrais do Aragorn. Bom, e aqui é importante a gente comentar né, que quando o Númenor afunda, o Sauron ele também Morre, mas o espírito dele foge para a Terra-média e acaba ali se escondendo em Mordor. E depois de um tempo ele juntou forças ali para atacar a cidade de Minas Ithil em Gondor, que depois ficou conhecida como Minas Morgul. É, o Isildur, que era o rei de Gondor nessa época, né? Ele fugiu para Ardor para pedir ajuda para o pai dele, o Elendil. E o Elendil pediu ajuda para o rei dos Elfos, né? O Gil-galad. E assim se formou a última aliança ali entre os Elfos e os Homens, que repeliu ali as forças do Sauron desde Valfenda até cercá-las em Mordor. O Gil-galad e o o Elendil morreram nessa guerra aí, mas o Isildur conseguiu tirar um anel do dedo do Sauron. E assim termina a Segunda Era de né que provavelmente é até esse ponto aqui da história onde vai a série Os Anéis de Poder da Amazon agora, e curiosamente é aqui que começa a trilogia de filmes do Senhor dos Anéis. E galera, fiquem ligados aí no nosso próximo vídeo que já vai sair em breve, que é focado o que são esses Anéis de Poder, que é um tema central ali da série da Amazon. Bom, galera, lembrem de dar like nesse vídeo aqui, caso vocês tenham curtido esse vídeo e essa série de vídeos que a gente tá fazendo da série Os Anéis de Poder, né? E quero lembrar vocês também que a gente tem um novo recurso aqui no canal agora, que é o botão Valeu, que vocês podem apoiar financeiramente o canal, caso vocês tenham gostado, por exemplo, desse vídeo, né? Galera, valeu demais a atenção de vocês e até a próxima!